Em uma semana, as ações de certa companhia valorizaram 20%. Na semana seguinte, desvalorizaram 20%. O valor das ações é? Ele quer o valor das ações, beleza? Ele quer achar o valor das ações. Repara, valorizar é a mesma coisa de aumentar, desvalorizar é a mesma coisa de diminuir. Então, é uma questão de aumentos e descontos sucessivos. E toda a questão de aumentos e descontos sucessivos, a galera já botou. Qual é o macete? O CVM. O que, que é o CVM? O C é continha, o V é volta uma casa. E o M é multiplica. Então, CVM, continha, volta uma casa e multiplica. Mas o mais importante, quando eu uso o CVM, questões de aumento e de desconto sucessivos. Questão de aumento de um desconto, quer saber o que vai acontecer. Então vamos lá. Aumentou 20, diminuiu 20. Beleza? Aumentou 20, diminuiu 20. Vamos lá. Continha. O que é a continha? Continha de mais ou menos. Quanto dá 20 menos 20? Dá zero. Zero. Beleza? Agora, volta uma casa. Tu vem no número aqui e volta uma casa. Ó. Vem no número e volta uma casa. É isso que tu faz. Aqui fica mais 2. Aqui fica menos 2. Beleza? O M é de, multiplica. 2 vezes menos 2, isso daí dá... Menos 4. 0 com menos 4 dá menos 4. Acabou. Beleza? Então, de novo, ó, vem comigo. Continha. Faz a continha. 20 menos 20 dá 0. Agora, volta uma casa. Se eu voltar uma casa no 20, vira 2. Se eu voltar uma casa no menos 20, vira menos 2. O M é de multiplica. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Aí, sobra o 0 e o menos 4, eu faço a continha e dá o resultado. Dá menos 4. Se no final der menos, significa que é um desconto, tá? E se no final der mais, significa que é um aumento. Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Então, se é um desconto, significa que ficou o quê? Menor em 4% que o inicial. Marco V da Vitória. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico